Honestamente, nunca foi difícil para mim conciliar uh, o desporto com a escola, até porque eu comecei a praticar vários desportos diferentes desde muito pequenina. Então, foi sempre algo que foi fácil para mim. Uh, eu penso que, para muitos alunos, a escola... Passar pelo processo escolar é extremamente complicado, mas eu penso que o desporto, ao contrário do que muita gente pensa, Uh, ajuda realmente o aluno a melhorar a sua concentração, a melhorar a sua vontade de estudar, porque o aluno tem uma motivação, e eu sempre senti isso, eu sempre senti-me que praticar um desporto deixa-me mais motivada, porque eu tenho um momento para eu relaxar, para eu me concentrar apenas naquilo, e ao mesmo tempo que eu sinto que estou a fazer um bom progresso na escola, eu tenho que sempre acompanhar com esse desporto que eu faço, vejo o meu progresso, e deixa-me muito preenchida e muito feliz, Uh, no final de cada treino, por exemplo. Pela minha experiência, eu penso que não só o desporto promove o ensino, mas os próprios professores de desporto que eu sempre tive. Eles sempre gostaram de ver que os seus uh, alunos têm sempre também bons resultados na escola, o que é sempre algo importante, porque nós não devemos apenas nos concentrar nas nossas aptidões neste mesmo desporto, mas também é muito importante a atenção e a concentração que pomos nos nossos estudos. E sempre foi isso que eu achei. Para além de que os desportos ajudam bastante porque reduzem bastante a ansiedade dos alunos e ajudam-os a ter motivação, concentração, por exemplo. Para alunos que acham que não têm tempo ou não têm disponibilidade para se dedicar a um desporto, eu acho que deviam dar uma chance. Porque, honestamente, ajuda imenso. Podem ser, muitas vezes, três horas semanais que vão fazer a diferença completamente na nossa semana. E que, às vezes, se não tivéssemos esse desporto, seriam preenchidas com outras três horas de jogarmos um jogo, ou de estarmos nas redes sociais. Definitivamente, nunca vai ser tempo perdido, mas sim tempo investido. Nunca vai ser tempo que nós vamos perder, tempo que podíamos estar a estudar, mas sim um tempo que nós vamos investir para tornar a nossa experiência escolar extremamente melhor. e Eu penso que seja isso. Eu acho que toda a gente deveria tentar. Não custa nada e vale sempre a pena.